Fala galera, seja bem vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou te mostrar como tu pode ganhar créditos com o Oyo. Ou seja, o Oyo é uma startup nova, indiana, que vem chegando muito forte aqui no Brasil. Ou seja, é uma startup de hospedagem, de hotéis, hotéis baratos por sinal. Ó. Qual é a promoção e a grande vantagem do Oyo? Ou seja, é essa daqui ó. Indica e ganha. Quando tu indica e ganha para um amigo, tu ganha 250 reais em crédito no Uber. Ou seja, imagina tu andar de Uber sem precisar pagar mais. Tu já tem créditos ilimitados dentro do, do aplicativo e tu não precisa passar o teu cartãozinho ou se não gastar teu rico dinheirinho ali no, no aplicativo da Uber. Então, como é que funciona? Tu tem que indicar três amigos, tu copia o meu código, já se cadastra no, no aplicativo do Oi. No momento que tu fizer isso, tu pode copiar o teu código e começar a divulgar nas redes sociais e começar a divulgar nas plataformas online aí que tem por meio da internet. E cara, vai da tua criatividade, vai do teu desenrolo aí e tu consegue compartilhar esse link pra muita, muita, muita gente. Então é isso aí, um forte abraço e falou!